Pessoal, eu tô aqui hoje com a Lute, que é militante feminista, e também com a Alessandra, que também é das Mães pela Diversidade, milita nessa pauta também e a gente tá aqui para falar hoje da pauta trans, que foi uma pauta para nós muito importante eu que aprendi muito dessa discussão, sou militante LGBT, mas sei da especificidade desse debate e sei que a população trans, as travestis transexuais no nosso Brasil são quem mais estão em situação de violência e vulnerabilidade especialmente a vulnerabilidade social, mas também a institucional, quando as instituições não reconhecem o nome social, quando as instituições não respeitam a identidade de gênero das pessoas. A gente teve uma vitória esse ano porque a gente apresentou um projeto de lei para que o nome social fosse reconhecido para concursos públicos. Essa lei foi aprovada na Câmara, foi sancionada pelo governador e agora está sendo regulamentada pelo governo. Isso quer dizer que todas as bancas de concurso do Distrito Federal vão ter que respeitar o nome social. Então, acho que isso é um passo fundamental para o respeito à identidade de gênero e para a gente mudar a cultura dessas instituições. Mas teve uma outra proposição que é muito especial, por isso que a Lê está aqui com a gente hoje, que a Lu vai explicar para é, a gente. A gente... Tá apresentando agora né, um projeto de lei é, que vai levar o nome da Vitória Junier. É um projeto que garante o respeito à memória das pessoas trans é, que já faleceram. É, a gente vê muito, muita mídia, né, muito comum que a memória das pessoas trans continue sendo desrespeitada é, depois que elas falecem. Então a mídia colocando o nome é, de registro das pessoas é, trans e os documentos das pessoas trans ainda carregam o um nome que elas não se identificavam é, e existem casos de, de famílias que é, respeitam né, as pessoas trans que querem que a memória delas seja respeitada e valorizada como é o caso da Alessandra Junier, que é a mãe da Vitória né, e que está batalhando para que é, os documentos da Vitória carreguem o um nome social e aí essa lei, ela garante isso, né? que o nome social da pessoa trans apareça é, nos documentos oficiais, esteja na lápide, né? para que não seja só o nome, de o nome de registro, que o nome de registro apareça só onde for estritamente necessário. Eu tive que entrar na justiça para que o nome da minha filha fosse reconhecido no atestado de óbito. Eu acho extremamente importante que esse nome social venha em destaque nos, nos documentos pós-mortem também da, da, da pessoa para que ela seja respeitada mesmo Quando a pessoa morre você tem que respeitar quem ela era de verdade Ali na hora do velório, ou colocando na lápide ou tendo, tendo um documento que garanta um direito básico da pessoa Que é ela poder usar o um nome que ela se entende mesmo Independente dela ter tido tempo útil Ou sei lá qual o motivo para ter mudado isso ou não judicialmente isso que você falou Lê, é super importante, né? Da, das possibilidades objetivas que as pessoas trans e subjetivas também, para retificar é, uhum. o seu nome de registro. Então, em 2018, o STF facilitou a retificação do registro civil de pessoas trans. Só que por n motivos ainda existem algumas barreiras para essa retificação. Então, as barreiras econômicas, porque é um processo que exige é, o pagamento de várias taxas sociais. no cartório, para emissão da segunda via dos documentos, porque é como se você estivesse fazendo uma segunda via de documento e não tendo o seu primeiro documento que de fato te representa. Tem a questão da família, né? às vezes a pessoa ainda não tem é, uma é, aceitação familiar para mudar e ainda mora com os pais e tal. Tem a questão da, da, da, do processo individual da pessoa, né? e que estava no começo da transição, a partir do momento que ela estivesse com uma transição mais avançada, ela, ela poderia fazer. Mas as, as particularidades da, da vida estão aí, né? E a gente. Tem gente que não sabe, vezes, sabe um que tempo... tem o direito, né? Até, hoje, até agora ainda tem. Gente e que não os magistrados sabe. que negaram o pedido, né? De vocês, da família da Vick, para a retificação do registro dela, eles colocam que não pode. O, o direito à mudança do nome é personalíssimo. Então, é, não pode outra pessoa é, sugerir ou solicitar que o nome de uma pessoa seja modificado. Eu discordo disso porque existem várias provas, né, nesse caso específico Sim, da que vi, é vi, que que cumprimento desse preceito. que é. ela tinha escolhido esse nome para ela, não são vocês que estão sugerindo, ela já utilizava esse nome em várias questões. Ah, não somos, já. Mas para esse projeto de lei, esse argumento desses magistrados não, não vai fazer sentido, uhum. porque a gente não está querendo retificar o registro Civil das pessoas trans que, que já faleceram sem estar tá retificadas, mas adicionar o nome social, né, que elas já utilizavam, que os amigos, a família, né, as pessoas que conviviam com ela é, conheciam ela através daquele nome. Então, o nome, a, a adição do nome social não é nada né? impositional, né, não está colocando nenhum gasto a mais para o Estado, só está respeitando as pessoas trans, só. é só isso que a gente quer. Eu acho que tem uma coisa fundamental nesse processo para nós aqui é que é o sentido da mudança da cultura social. Né? Então, se você abre essa possibilidade, você está começando a dar passos nessa cultura social que não respeita a identidade de gênero. Sim. Então, você tem que respeitar a identidade de gênero em todos os aspectos. Né? E isso ajuda a enfrentar a violência. Não é que a gente quer falar de um momento específico, que é da morte, né, Ou dos documentos pós-morte, mas também esses documentos são fundamentais. Né, A gente está lutando por esses, a gente está lutando pelo concurso público, a gente está lutando para que o nome social seja registrado nos documentos oficiais das pessoas. A gente está lutando para que o nome social da pessoa seja respeitado independente da mudança formal do nome no registro civil. Então esse passo é um passo é, para nós importante. Então que a jornada da VIC é, vira semente também e pode ajudar nessa mudança, né, a jornada de vida dela, na mudança cultural da sociedade no enfrentamento Sim. à transfobia. Acho que esse, esse é o sentido do projeto.